Olá, para enviar uma imagem para o Moodle como um rótulo, você deve clicar em ativar edição. Feito isso, clique na opção adicionar uma atividade ou recurso. Escolha rótulo e clique em adicionar. Feito isso, você deve clicar no ícone da imagem. Escolha a imagem em seu computador, clicando em escolher arquivo e clique em enviar este arquivo. Feito isso, você pode colocar uma descrição ou selecionar a opção Des descrição não necessária. Feito isso, clique em salvar imagem. Agora basta clicar em salvar e voltar ao curso. Bom, é isso e eu ob...